E yeah, aí galera, tudo certo? Nós estamos fazendo uma correria aqui. Vocês estão fazendo lavança? Vai chegar toda semana. Cerquita? Sim, sí, fica em Me pagar o viaje? Não! Eu para tomar uma desnavirra. O que a gente tá fazendo, pai? O que a gente tá fazendo? Não dança. Não dança na porta! precisamente a gente está se mutando, vou ter quarto não se esqueça de clicar no ícone de notificações para saber exatamente quando novos vídeos são postados oh, louco e aí gente tudo certo e daí ele respondendo o vocês me conhecem, uma vocês não conhecem algumas outras pessoas. Olha Diego, Carlos Vicente Camargo, oi. Dá um oi para todas as pessoas do canal é do canal, Oi. Sem barriga, né pai? Sem Só barriga. assim? Só assim tá bom. Olha que tal! <risos> gente, aqui começa a nossa mudança, já começou faz umas duas semanas acho, né pai? merda. Acho que tá umas duas semanas a gente tá se mudando de apartamento. Ai, Minha mãe tentando tá fazer uma tá compra bem. de um... O que é que você tá fazendo com a mãe? Uns pau de uns pau para enfiar a pau ali. Vou colocar a cortina. Não, mas de acordo a com meu pai não eu não é posso ficar falando tanto assim. palavrão, então vou diminuir um pouco. São os barrales barrales para poner a cortina al dormitório. Isso. Bom, esse vídeo começa aqui no nosso apartamento antigo. Esse é meu quarto. Vulga sala. E. bom, é isso daí. Agora vocês vão acompanhar o resto das coisas. Vamos, galera? Aqui estou no um novo apartamento é, Como todo mundo pode ver, é muito claro Sim. Mostrar para vocês como está cheia a sala eu Vou mostrar para vocês aonde é eu vou tomar café Que coisa triste, né? <risos> velho, mudança é foda, velho, mudança é foda não tem... Aqui não tem internet, aqui não tem mesa, não tem cadeira, não tem luz direito. Mas não é ar-condicionado. Agora ah, vamos ao último. Dali. Sim, o prédio tem academia. Acontece na academia, com um espelho gigante. Os argentinos são é meio loucos, né? Botam torto os bagulho. Bora acertar essa porra. Não faço a menor ideia de como funciona Acabei de perceber que meu pai não sabe me ligar mais ter a Argentina Ah, tem um botãozinho pra ligar? Vai ah, explodir! Vê como é que funciona Ô, louco! E este é o terraço do apartamento Oi, carai! Ô oh, louco A gente pode ver os na verdade Ô louco Rapaz do céu Toda a cidade Ali não é onde a gente mora atualmente? Olha, eu moro ali atualmente Nesses três prédios aí Nos três, eu moro nos três ao mesmo tempo Vindo uns vizinhos já. Vem. Ó oh, louco. Olá, menina Olá, Mindia. que louco. Acho que dos caras. Vista, né? Muito Olha aí, que coisa bela um novo, apartamento o apartamento de um quarto <risos> e... A gente pestou aqui Ah mãe Ah, é assim não, Quê? Que é? <risos> Eu não achou que... Gravando vídeos. Tomando café com qual. Com qual.. De quem é esse daí, mãe? copinho do Star Wars do Diego. Nós é <risos> <que> é <mesmo. risos> então, vou mostrar o apartamento. Vamos lá. Primeiro, um banheiro, tipo um lavabo assim, só pra limpar a bunda. Aqui, na direita é o de vocês, né? Aqui pro lado direito eu sou aqui. Esse aqui vai ser é o quarto dos meus pais. Vou baixar um pouquinho aqui. Está que tá Sei Olha embaixo. Olha que cachorro. Pode ir até pra piscina. A visão é que é mais ou menos. Vamos lá. E aqui tem um outro banheiro. Meu Deus, tu tem uma, uma banheira. E aqui. Vai ser é o cantinho do Ctrl O cantinho do Ctrl Finalmente um quarto. Depois de quase quatro meses morando na Argentina. Sem quarto. E aqui.. Vamos, vamos socar. É pra dentro ou pra fora? O oh, Pai! Esquece! Isso aqui é um terraço. Só do nosso apartamento. Todo, toda essa parte aqui. Aqui eu vou fazer muito vídeo babaca. Vamos ver o que mais. Olha aí, ali é o vizinho, tá? Nossa terraça acaba ali. O que acontece? A gente tem todo esse espacinho pra nós, pra, minha, pra mim e minha, minha família. Que beleza, né? Aqui eu vim fazer vídeos, vou fazer os vlogs, contar as novidades pra vocês daqui. Porque é bonito, é bacana. Olha ali, ó, dá, pra ver os, dá pra ver os vizinhos embaixo. Se tiver um vizinho ali embaixo, e a gente diga, é, boludo! <risos> Essa é a rua que a gente mora Ali tem uma rua principal Eu acho... opa, o que eu pensei aqui? Eu acho que mais ou menos lá, ó Ali Por ali mais ou menos É a loja onde eu comprei Por algum desses lados aí. É a loja onde eu comprei meu mouse E aí Ó, a gente tá... o terraço que eu tava mostrando pra vocês É lá Ali A gente mora no sétimo piso e é aquele lado é o 17º piso, ou seja, 10 andares a mais E bom galera Foca, foca Tô ansioso pra me mudar, tô ansioso pra poder ter meu quarto, pra poder voltar a fazer vídeo, pra poder ter uma boa internet Porque aqui, nesse apartamento, tem cobertura de 100 mega de internet E a eu não vou contratar E eu espero que vocês tenham gostado das novidades E saber que logo logo tá de volta tudo Então, galera, é isso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as novidades. Não se esqueça de deixar o like e a inscrição, caso não seja inscrito, para acompanhar todas as novidades que vão acontecer. Muitas mudanças no canal, muitas mudanças de conteúdo. É por isso que eu tô falando. É, por isso que tô falando. é esse ano, muitos sorteios. O primeiro deles. Pra comemorar o novo apartamento vai ser um GTA V. Então, se tu quer saber como participar, primeiro, se inscreve. Segundo, dá like. Terceiro, comenta. Quero GTA V. E... É isso. Um abraço. Eu fui.